Pula no bem, a onda já vai chegar. Navegar mil estrelas na A ouvidoria do mar foi uma atividade autogestionada pela Rede Meros do Brasil, pelo Observatório do Litoral Catarinense e pela cúpula Peixeira. Ela ocorreu no dia 18 de junho de 2012, durante a cúpula dos povos. Na Rio mais 20. Durante o evento foram realizadas quatro palestras e duas rodas de diálogo, onde os temas discutidos foram gestão costeira integrada, pesca e áreas marinhas protegidas. A ouvidoria do mar prezou por uma natureza institucional diversificada e híbrida, livre das corporações e autônomo dos governos. Os produtos e documentos que resultarem da ouvidoria do mar servirão como um guia para orientar futuras ações da conservação da biodiversidade e da cultura no litoral brasileiro. Ei, hey, menino de ferro, joga rede no mar. Ei, hey, menino de ferro, vai cuidar desse mar pra peixe.